Estou aqui com o Luiz Tambor, da Maquesan, da Tatu Maquesan, diretor comercial. Eu queria saber o que, que vocês estão trazendo de diferencial, de novidade aqui para a feira esse ano. Bem, é, Maquesan participa desde a primeira edição, é uma das fundadoras da AgriShow. E esse ano a gente está renovando também nossa linha de plantio, trazendo a Usap, que já é nossa nossa plantadeira mais completa e de maior porte. Também na versão adubo e semente, por exemplo portanto trazendo mais economia e rapidez no plantio para o produtor. Uh, estamos lançando também uma nova versão de nossa plantadeira na nossa plataforma de milho, PMT, agora com 18 linhas, uh, que traz a novidade de ser mais leve, né? até mais leve do que as menores que tínhamos uh, oferecido até agora. Uh, e, mas não é só uh, as grandes produtores que têm vez na né? Tatu Marquesan. A tem a característica, nos seus 72 anos, de atender todos os produtores brasileiros. Portanto, temos máquinas desde a agricultura familiar até a produção em escala empresarial. E quais são as expectativas para esse ano? É, esse ano é o ano de recuperação econômica do país e para a agricultura é um ano também importante com bons resultados que vêm sendo apresentados, portanto estamos bastante otimistas e os primeiros dias já têm mostrado essa essa confiança, está se concretizando aqui na, na no show. Mas além das novidades, a Marquesan ainda vem com o que é conhecido, o que é a marca forte de vocês, né? Exato, como é, eu falei, são muitos anos já no mercado e temos algumas áreas onde a Tatu Marquesan tem a liderança, uma delas é a área de preparo de solo. Temos mais de 60 modelos de grades, arados, tudo para o preparo e a movimentação de solo. Algumas são únicas no Brasil, como por exemplo a DODH, que é, ela faz duas, é, dois, ou duas operações numa só passada. Portanto, hoje, é, onde o aproveitamento de janela de plantio é tão importante, o tempo se faz tão Importante, não é importante, você tem equipamentos dessa é, qualificação que ajudam muito a obter resultados no tempo necessário. Obrigada, Luiz, pela entrevista. Continuamos aqui na feira. Giovana Arduino para o AgroLink.